Considere as afirmações. Afirmação 1. Um, não existe mecânico que não goste de carro. Afirmação 2. Alguns funileiros gostam de carro. A partir dessas afirmações, é correto concluir. Então, família, pediu resultado, pediu conclusão. Quer um resultado? Quer uma conclusão? A questão é sobre lógica de argumentação. Simples assim. Sempre que a questão pedir um resultado ou a questão pedir uma conclusão, a questão é sobre lógica de argumentação. Beleza? Então, eu já identifiquei. Né? Já está meio caminho andado aí. Eu já tenho meio caminho andado. Eu já identifiquei. Eu já tenho norte, eu já sei qual é o assunto. Né? Só que para resolver essa questão de lógica de argumentação, nós não utilizamos a tabela verdade. Nós utilizamos os diagramas lógicos. O que, que seriam os diagramas lógicos? Desenhos né? com formato circular a ideia de conjunto né vai entrar aqui a ideia de conjunto legal diagramas nada mais é que a ideia de conjuntos vamos usar a ideia né de conjuntos então cada frase ela vai ser representada por um desenho vamos lá primeira frase tá aqui ó não existe mecânico que não goste de carro né é como se ele estivesse falando o seguinte ó que todo ó tô reescrevendo tá é como se ele estivesse falando isso aqui para gente. Ó, que todo mecânico gosta de carro. Né? Em outras palavras, é isso que ele está falando. Né? Não existe mecânico que não goste de carro. Né? Fazendo a reescritura, seria todo mecânico gosta de carro. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro. Então, aqui, ó. Conjunto dos mecânicos vai ficar dentro do conjunto dos carros, tá legal? Sempre que aparecer o todo, bizu, o primeiro vai ficar sempre dentro do segundo, tá legal? No todo, o primeiro conjunto que aparece fica sempre dentro do segundo, que às vezes o aluno se confunde, pô, quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Então, já bota isso na tua cabeça. Bizu, se não é voodoo, é bizu. Tá? O que é bizu? É uma dica muito legal. Então, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Você vai ouvir voz, vai começar a ouvir vozes. A né? Tua mão vai coçar para fazer besteira. Então, bizu. O primeiro fica dentro do segundo. Então, todo mecânico gosta de carro. Então, o conjunto dos mecânicos vai ficar dentro do conjunto... Dos carros. Beleza. Vamos lá. Item 2. Dois. Item 2 não, né? Afirmação 2. Alguns funileiros gostam de carro. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. Tá? A ideia do algum é a ideia de interseção. Então vai ser isso daqui, ó. Alguns... Ó, alguns Funileiros Deixa eu ajeitar aqui que saiu torto a parada né? ó, Alguns Funileiros F de funileiros né? Gostam de carro Então o desenho seria esse Só toma cuidado com o seguinte ó, Vou até pintar aqui essa região ó. Essa região que eu pintei aqui ó, Ela é inconclusiva, tá? Porque eu não posso extrapolar o argumento. Em nenhum momento ele criou ali uma relação entre mecânicos e funileiros. O problema não falou nada, o argumento não falou nada. Então, aquela região ali, ela é inconclusiva. Então, tudo que ele falar... Né? tudo que ele relacionar ali, mecânico, né, com o funineiro, é inconclusivo. Você não pode chegar a conclusão nenhuma. Legal? Por quê? Porque extrapolou o argumento. Legal? Aí ficou fácil. Aí é só você prestar atenção no desenho e no que a alternativa está falando, ó. Letra A. Vamos lá. Vê se eu posso chegar a essa conclusão da letra A, ó. Letra A, está falando o seguinte, ó. Alguns funileiros são mecânicos? Acabei de falar, né? Isso daqui é inconclusivo. Isso daí é inconclusivo. Letra B. Se gosta de carro, se José gosta de carro, então José é funileiro? Não necessariamente. Ó, não necessariamente. Por quê, ó? José pode ser esse cara aqui, ó. Ó, se o José for esse cara aqui, ele gosta de carro, só que ele não é funileiro. Então, não posso garantir essa afirmação aqui para você. Não posso chegar a esse resultado. Né? Isso acontece com certeza. Eu posso falar isso para você com certeza? Não. Com certeza não. Vamos lá. Letra C. Se Carlos não gosta de carro então Carlos não é mecânico? Com certeza. Posso já pode marcar o V da vitória. Por quê, família? Olha aqui no desenho. Se Carlos não gosta de carro, ele está aqui do lado de fora. A única certeza que eu tenho, é Se ele está do lado de fora, Pô, que ele não é mecânico. Por quê? porque todo mecânico gosta de carro. Então quando eu falo que o Carlos não gosta de carro, primeira coisa que vem na minha cabeça. Pô, se ele não gosta de carro, com certeza ele não é mecânico. Por quê? Porque todo mecânico gosta de carro. Então, a letra C, a letra C é o nosso gabarito. Tá? Mas vamos lá, vamos analisar as outras opções. Qualquer mecânico é funileiro, que eu falei no início da explicação, né? Qualquer mecânico é funileiro, isso é inconclusivo. Eu não posso chegar a nenhuma conclusão em relação a mecânico e funileiro. Já falei isso no início da explicação. Ah, Marcão, eu tava comendo goiaba. Aí, irmão, moscou na parada. Vamos lá. Letra E. Quem gosta de carro, quem gosta de carro é mecânico ou funileiro? Não necessariamente. Por quê? Esse cara aqui, ó. Só você olhar no desenho. Esse cara ali que eu coloquei, ele gosta de carro. Só que ele não é nem mecânico e nem funileiro. Então, família.